No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você pode aprender inglês de uma vez por todas. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês. Welcome to my video. Como você pode aprender inglês de uma vez por todas? Eu recebi muito essa pergunta lá no meu Instagram, Muita gente, mas muita gente mesmo querendo saber como fazer para aprender inglês. Pois elas precisam do idioma para o trabalho, para estudar fora, para conseguir uma promoção, e etc. Para viajar, etc., etc, etc, E a galera também perguntou Será que eu consigo, Junior, aprender inglês até eu fazer aquele teste escrito no meu trabalho? Ou Preciso viajar daqui três meses. Será que eu consigo aprender inglês? E, e também essa pergunta, essa pergunta aqui ó Eu tenho uma entrevista de emprego na semana que vem. Please, no! Não! No! Entenda o seguinte: não há nada de errado você querer aprender inglês até um determinado evento que vai acontecer na sua vida. Não tem nada de errado nisso. O errado é você querer aprender inglês em tão pouco tempo. Isso é humanamente impossível. Ah, Junior, a qual escola ou qual curso online eu faço pra aprender inglês em pouco tempo? Junior, quero pegar o final de semana inteiro pra estudar inglês 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Isso é legal? É, eu recebo essas perguntas sim. Primeiro, learners, que não adianta nada você pegar dois dias na semana e se matar de estudar, sabe? Calejar ali. Não adianta nada. Pensa comigo, você tem sete dias na semana e somente dois dias. Somente dois dias você vai se matar de estudar? Já dizia aquele velho e conhecido ditado: é melhor a frequência do que a intensidade. Anota isso daí: é melhor a frequência do que a intensidade. Coloca aqui na frase, Junão. Junão é no, o nosso editor. É melhor a frequência do que a intensidade. É você estudar inglês um pouquinho, tipo 20, 30 minutos, mas todos os dias. Eu disse todos os dias, sabe? É melhor você fazer isso todos os dias do que você pegar um final de semana, sabe? Pegar o livro ali, ó, ficar com cara tacada no livro, com o ouvido no listening durante várias horas. Isso não adianta nada, é a frequência, ó, passo a passo, um pouquinho, todos os dias. E fora que não existe essa de melhor escola ou melhor curso, sabe? A, a escola ou o curso tem que ser o melhor para você, para o seu tipo de aprendizado. Eu vejo muita gente hoje desesperada, sabe, querendo aprender inglês. E aí começa o ano e diz, agora vai, nesse ano novo eu aprendo inglês. Aí a pessoa começa a estudar e percebe que é necessário adotar uma nova rotina, sabe? Vai precisar separar um tempo a mais, um tempo fora das aulas para se dedicar aos estudos. A pessoa percebe que vai precisar se esforçar, que vai, que vai levar um, mais tempo do que ela imaginava para aprender. E depois o que, que acontece? O que, que acontece? A pessoa desiste. Se você quer realmente aprender inglês, tome uma decisão de verdade, sabe? Faz o um negócio direito, trabalhe com longo prazo e não fique me olhando com essa cara aí, não, sabe? Trabalhe com longo prazo mesmo. Ah, mas as escolas e cursos que eu conheço dizem que eu vou aprender inglês em 3, 4, 6 meses. Acorda, meu amigo. Acorda. Isso é marketing. Eles querem revender pra você. E você quer justamente ouvir isso. Ninguém quer ouvir que precisa se esforçar, precisa estudar pra aprender inglês, não é verdade? Ninguém quer ouvir que vai aprender inglês em um ano, um ano e meio, dois anos... Você quer, ouvir, quer aprender rápido, não é verdade? Trabalhe com algo que vai te trazer benefícios, algo que realmente vai acrescentar na sua vida. Aí você me diz, ah, mas eu não tenho tempo de estudar inglês. Você tem tempo sim, meu querido, você tem sim. É só você conseguir usar melhor as horas do seu dia que você consegue. Pegue, por exemplo, aquele tempo que você desperdiça quando está lá no Facebook, rolando a, a página, sabe? Rolando, rolando, rolando e nunca termina. Pegue esse tempo para estudar. Pare de ficar perdendo tempo em grupinhos no Whatsapp, falando mal da vida dos outros, sabe? Troque a, no a novela, troque a novela ou o futebol por um serial em inglês lá no Netflix ou num outro site. Deixe de assistir vídeos que não te agregam em nada, sabe? Troque tudo isso por vídeos que realmente vão agregar alguma coisa pra você conteúdos que vão realmente fazer você aprender. E você consegue sim, eu já fiz vídeos aqui neste canal dando dicas e sugestões, né? só você clicar aqui ou aqui no card, eu nunca sei qual é que é, que eu te dou sugestões até para você estudar inglês no banheiro, eu já fiz vídeo, ó. você consegue. Nós estamos em janeiro, e para você que quer aprender inglês para um evento que vai acontecer em fevereiro ou março, então vai ser para fevereiro ou março do ano que vem, porque para esse ano já é elas, não dá mais não. Coloque aí a sua mão aí ó, na sua consciência e comece a estudar agora. Porque quando as oportunidades aparecerem para você, você vai ter que estar preparado. E se você não estiver, elas vão desaparecer, sabe? As portas vão se fechar na sua cara, sem dó e sem piedade. Learners, eu vou deixar aqui as mensagens que eu recebi dos meus alunos do meu curso de inglês online para vocês se motivarem, tá? São pessoas que aos pouquinhos estão conquistando ali resultados e já experimentando os benefícios que o inglês pode trazer na vida delas. E essas evoluções não se deram em pouco tempo, tá? Que, que isso fique bem claro. Lembra do que eu disse, a frequência é melhor do que a intensidade. E você consegue aprender inglês sim. Você consegue, você pode, prove para todos e prove para si mesmo que você consegue. Olha só. Thank you very much for watching, e lembre-se, see you around. Bye! É melhor a intensidade do que... não, peraí. É melhor a frequência do que a... É me... Parecendo um Chapolin, né, falando os ditados lá. Ah, lembrei. É melhor a frequência do que o resultado. É melhor a...